Oi, você quer salvar o planeta, mas para onde vai o esgoto da sua casa mesmo? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Eu sou Levandro Sanguineto e esse vídeo é um convite para gente começar a responder e trazer algumas soluções. A gente viu recentemente o vídeo da Maria Aparecida e o que ela tem feito em relação a Águas Cinzas, lá no norte de Minas, região de Seca, aí vem a ideia de que a gente precisa salvar o planeta. Se bem que o planeta não corre risco nenhum, mas isso é história para outro momento. Mas a gente quer salvar o planeta. E a pergunta é, você quer mudar lá fora antes de mudar aqui dentro? Tá, então aí você está preocupado com a Amazônia está em chamas, está preocupado com o planeta, está preocupado com água, ok, eu também estou. E você, qual a parte que você está fazendo? O que você que está fazendo, por exemplo, com o esgoto da tua casa? Esse esgoto você está tratando ou está jogando na rede e jogando no rio? O esgoto da tua casa faz parte do problema ou faz parte da solução? Você está contribuindo com o problema ou está contribuindo com a solução? Aqui em casa, eu posso dizer, a gente está fazendo parte da solução. tá vendo essa ilha de diversidade verdinha, em meio à seca, que está em volta aqui do terreno? Então, isso daqui é o sistema de tratamento de águas pretas. Vaso sanitário. Olha a qualidade da água que está aqui. Sem cheiro... E com qualidade que já poderia lançar no ribeirão. A gente não faz isso aqui. A gente reutiliza na propriedade. Um sistema bonito, verdejante, forte. Cuidando das águas pretas. Água de vaso sanitário. Lá em cima, os filtros biológicos de água cinza. Ilhas de diversidade e verdinhas, esses são os filtros biológicos para o tratamento de água cinza. Esse tratamento, para quem acompanha os vídeos, ele continua aqui num, num brejinho, ali embaixo, liro do brejo, biri, são plantas acostumadas a, a brejo. Está funcionando legal, mas eu quero aprimorar o sistema. E por conta disso. Olha só, tudo pronto para fazer aqui uma wetland, um banhado construído, que vai aprimorar o tratamento aqui do filtro biológico. Então essa água que sai ali do segundo filtro, ela vai descer para cá, vai ficar retida durante um tempo, num banhado construído, então as plantas de brejo elas vão migrar Dali daquele cantinho, elas ali, ó, atrás da acerola, elas vão migrar dali para cá. Vou colocar outras plantas também. Tá boa é, o biri, o lírio do brejo, mas também vou colocar um pouco de copo de leite. E depois que esse sistema estiver pronto, eu estou pensando, não decidi ainda, a segunda parte vai ser um lago onde eu quero voltar a criar uns peixinhos. Então olha só, antes de mudar o outro, a gente muda a gente mesmo. Antes de apontar o defeito na casa do outro, a gente arruma a nossa casa. Então a gente muda o mundo mudando a nossa visão de mundo. E na hora que a gente muda a nossa visão de mundo, o mundo que a gente vê já é outro. É assim que a gente muda o mundo. A gente não muda o mundo querendo que o mundo do outro mude. A gente não muda o mundo querendo que o nosso vizinho mude. A gente muda o mundo mudando primeiro o nosso mundo. E na sequência, o um mundo de em volta, de entorno, a nossa casa, o lugar onde a gente mora. A gente começa pequeno e com pequenas ações a gente transforma o mundo. É nisso que a gente aqui em Gaia Terra Nova acredita. Então, se quiser participar, a, a, a descrição está nos links. Vem aí conhecer uma possibilidade de baixíssimo custo. Se tiver a grana muito curta né, e quiser um tratamento rápido e eficiente, vem aí conhecer uma possibilidade, uma das técnicas. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e... Quem sabe a gente se vê daqui a uns dias.